Clique na opção Preencher a notação de responsabilidade técnica. Escolha Múltipla Mensal ao selecionar o modelo da RT. É muito importante que você leia atentamente as informações. Escolha a forma de registro conforme a sua necessidade. Inicial: é a opção utilizada para o cadastro de uma nova RT múltipla mensal. A opção Substituição é utilizada para substituição da caracterização do objeto ou atividade técnica cadastrada. E a opção Substituição por erro de digitação é utilizada para alterar dados que não sejam a caracterização do objeto ou atividade técnica cadastrada. Neste exemplo, vamos escolher a opção inicial. Caso o profissional possua vínculo como responsável técnico em alguma empresa, constará para a seleção a opção Empresa Contratada. Este campo deve ser selecionado apenas quando a relação contratual de prestação de serviços ocorrer entre o contratante e a empresa da qual o profissional é responsável técnico. Importante ressaltar que a opção não estará disponível caso o profissional não possua o vínculo citado ou caso o registro da empresa não esteja ativo ou regular. Em nosso exemplo, não iremos selecionar nenhuma empresa, pois a relação contratual de prestação de serviços será realizada de forma autônoma. O campo Observação deve ser utilizado para completar informações sobre o objeto da obra ou serviço. Você terá a opção de marcar se o preenchimento da RT foi motivado por uma ação de fiscalização ou ainda se esta RT será vinculada a outra. Escolha a entidade de classe que deseja vincular a esta RT. Insira os caracteres de validação e conclua o preenchimento da RT clicando no botão cadastrar. Você será direcionado para uma página onde poderá verificar o número e os detalhes da RT cadastrada. Em nosso próximo vídeo, demonstraremos como cadastrar as atividades técnicas. Até lá.